Com uma olheira, que olheira louca. Goddamn bom, bom, bom, dia, estranhas, tudo pá. Bom, no vídeo de hoje, eu, eu vim trazer um do it yourself, faça você mesmo. Porque eu ganhei esse vaso aqui, ó, enorme. Eu quero colocar ele bem nessa mesa aqui que eu tô. Pra a planta não ficar muito alta, resolvi fazer aquele mini mundo de suculentas, sabe? Que tá na moda, que o povo tá pagando caro. E ó, a gente vai fazer bem baratinho. Então, é isso aí. Vamos lá? Vamos começar? Bom, pra fazer isso, a gente vai precisar de um vaso, evidentemente. <risos> a gente vai precisar de pedrinhas e aí tanto faz as pedrinhas que você for colocar embaixo, porque essas não vão aparecer. Aí a gente vai colocar depois disso uma mantinha. Aqui ah, é que eu vou falar do preço, é baratinhas as coisas. Ó, isso aqui foi R$ 3,50. Muito barato. É... Essa manta aqui é para você colocar entre a pedra. E o mato, o mato não. Como chama? Manta para drenagem de solos. Ela custou R$ 5,50 e ela é pra você colocar entre a terra e as pedrinhas, entendeu? E aí, tipo, com uma camadinha ali segurando pra terra não entrar no meio das pedras. Aí eu comprei uma terra normal, R$ 3,0. 3? 3 3? reais. E também comprei um substrato para suculentas. Que aí a gente misturei esse com esse, porque as suculentas… A possibilidade delas viverem é maior, porque… Todo mundo morreu! Acabou. Suculentas. Olha como são fofas, gente. E uma tesourinha para abrir tudo isso e cortar a manta. Tô, água de borrifador e água normal. Tem que jogar água igual chuvinha, assim, que senão caga no rolê. Vamos começar? Vai primeiro, vamos abrir isso aqui. Aí, ó, gente, isso aqui é muito fácil. Não tinha nem que estar tá fazendo vídeo, mas tem essa. Isso aqui a gente vai cortar do tamanho certinho. Primeiro a gente vai colocar as pedrinhas lá. Vamos cortar isso aqui também. Aí, mais outra. Tchau. Ficar... Olha, gente! Que fumaça louca! Adorei! A fumaça me esconde, só seus anjos vivem. Aleluia! Vai ficar assim, ó. Pedrinhas. Vou ensinar um segredo pra cortar isso redondo, assim. Redondo não, você tá vado, né? Em triângulo. Aí depois eu vou dobrar de novo o triângulo. Aí vai dobrar de novo o triângulo. Aí vai dobrar de novo o triângulo. Vai ficar assim. Aí a gente coloca no meio do vaso, né? Pra ter uma ideia aqui, ó. No meio do vaso e até onde a gente quer. Eu quero aqui, ó, mais ou menos. E aí, meu amor, é só passar a tesoura! Pau. Lim, lim, lim. Coloca aqui o babadinho, a caminha, a caminha das suculentas. Eu vou colocar primeiro esse saco de terra normal. Colocar ele todo, aí eu vou posicionar suculentas ou não, na verdade volta tudo. Eu vou colocar primeiro esse saco de terra normal pra fazer uma segunda camada. Aí eu vou colocar metade desse aqui de suculentas mesmo. Eu vou posicionar elas e coloco o resto da metade e depois molha. Beijo. Ó. Essa é a nossa primeira camada de terra. É o substrato para cactus. Coloca a metade, ó. Fica assim o substratinho. E agora é a hora das meninas. Vamos colocando de uma forma que a gente ache bonito. Usa a criatividade aí, gente. Ó, oh, gente, vou virar devagarzinho. Vai ficar mais ou menos assim. E agora, vou tirando o vasinho e completando com terra. <SILENCIO> Mais ou menos assim, gente Ó que fofura Aí agora, ó, cai, cai umas terrinhas nas plantas Aí você vai, ó, com o borrifador E vai limpando tudo Vai limpando todo mundo Dando banhinho Melhor do que isso Vou fazer um glamour shot Aqui pra vocês com a câmera móvel Tá bom?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 foi isso, o vídeo de hoje. Fazer um vasinho de sulu... suculentinha. Pra colocar no meio do mesmo da sua casa. vou colocar no quarto. E é isso. Como todo vídeo, não se esqueça. Se inscreve no canal se é a primeira vez que tá aqui. Se já veio aqui mais vezes, não esquece de dar nosso like, soquinho. Pau! Dá o um soquinho aí do like, que a gente fica animado, eu e a Otávia. As redes sociais do canal, não esquece aí, diretor, põe aí canal As força sem S no final. Tanto no Instagram, como no Facebook. E tem as nossas redes pessoais também, Enzo Cunha e a Otávia Marcel, que hoje tá descansando de novo. Mas próximo final de semana ela tá aí. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo bom vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!